Dadas e sejam bem-vindos a um A pessoa já começa o chá com um easter egg. Para quem entendeu, entendeu. Mas eu vou explicar depois mesmo assim. Gente, sejam bem-vindos mais um chá. Nosso convidado de hoje é 31 anos, morando em Curitiba, vem do VD Romênia, 22 edição, né? Lá ele ficou em 11. É, aqui ele está em oitavo barra nono, né? que vai agora, depois que o repescado voltar para o jogo, ele cai em uma posição, isso? Né? Minha matemática tá meio ruim. Sexto membro do Júlio, bem-vindo, Jairo. Olá, gente. Para quem não sabe, esse é o primeiro chá que eu gravo com Álvaro em português. O nosso último foi em espanhol. Foi. Gente, para quem não entendeu... Yeah. Já... E ainda sou F8, gente. Ainda não voltou ninguém na repescagem, então eu ainda sou F8. F8 é, F, é, o então F8, eu tô adorando essa expressão ultimamente. É, gente, então, não só para explicar a piadinha do começo, é porque o, o, é o segundo chá que eu tô gravando com o Jairo. O primeiro a gente gravou em Romênia e eu estava no Uruguai <risos> quando a gente gravou. E aí eu comecei o chá em espanhol. Enfim, piadinhas, piadas internas que eu explico, que eu sou muito generoso com vocês, meu público lindo. É... Gente, temos muita coisa para falar com o Jairo, acho que vocês sabem disso. Mas antes, já faz o quê? Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal do BD, ativa o sininho para receber as notificações e brigar comigo se eu não postar, se não chegar para vocês primeiro, igual o Jairo fez em público lá comigo. Não é, meu amigo? Bom. Ah, eu achei que tinha travado, você tava tão prático. pode continuar. <risos> amigo, que trajetória, hein? Trajetória engraçada, eu diria. Eu acho que a sua trajetória foi engraçada de acompanhar, assim, você... Eu acho que se fosse uma coisa tipo jornada na TV, ia ter sido divertido acompanhar você. Você acha pois também? É. Foi tipo um Hebe Maria, né? Tipo uma Hebe Maria, assim, Sim. no... Para quem acompanhou foi muito engraçado, mas para mim, que estava no jogo, foi bem difícil, assim, bem difícil, desde o primeiro dia de jogo. E eu conversei com a moderação, assim que saiu o cast, tinha pessoas que, que eu tinha bife, tinha pessoas que eu tinha tido problemas em jogos anteriores, tinha pessoas que eu tinha anotado no meu WhatsApp escrito não comentar, não falar. Então, assim, logo de cara foi um teste muito difícil para encarar. É... Eu fui um dos últimos a ser anunciado, né? Então, ia saindo os anúncios, eu ia é, me encolhendo assim na minha cadeira, sabe? <risos> eu não acredito, eu não acredito. Mas estamos aí, amiga, F8... Nada mal pra quem começou extremamente fodido o jogo, passou o jogo extremamente fodido, nada mal. É, não, amigo, com, com certeza, assim, tipo, com certeza, você chegou muito longe pra quem viveu a situação que você viveu no jogo. Mas, apesar de você estar falando aí que no anúncio você estava muito assustado, etc., a, melhor, a parte do seu jogo que você estava melhor posicionado foi o comecinho da Perum, né? Foi a Perum, mas não foi mérito meu. Foi porque o Rafa ele tinha um problema com o Hugo antes de entrar no jogo. Então, eu acabei sendo automaticamente um swing vote. Não que eu me coloquei nessa posição. Automaticamente, um puxou de um lado, outro puxou do outro. E como eu era mais comunicativo naquele começo do jogo do que o Wesley, essa posição acabou subindo para mim. É, Formaram-se ali duas duplas, né? O, o Wesley. Ingra a gente vai falar sobre a sua relação com o Wesley, que eu acho ela ótima assim, sobre a história de vocês dois no, na, na temporada. Mas começa então com a dupla Jairo e Wesley, é, Rafa e Wesley, Edu e Jesus, é, Hugo, Rafa e o Gel, Rafa e o Wesley. E você no meio. Mas na verdade foi assim: Rafa me procurou primeiro. É assim, eu conheço o Rafa já há algum Isso algumas pessoas não. Principalmente o Hugo e o Gurgel, não sei se é porque eles estão fora dos jogos há algum tempo. Eles não perceberam. O Rafa é uma pessoa que eu gosto muito, que eu conheço há algum tempo. Então o Rafa ele me procurou primeiro e depois a gente procurou o Wesley. Isso eu depois até expliquei para o Wesley quando ele veio me perguntar. Sim. Bom, e aí, beleza. Vocês vão para o primeiro CT. É... aquele CT, da... foi o primeiro CT que vocês foram, foi o das Pedras, né? Foi o CT das Pedras, isso. Ou seja, você poderia ter sido o terceiro eliminado desse show estamos aqui na F8, né? Porque você poderia ter tirado a Pedra Roxa. O que, que aconteceu para mim, pessoalmente, no CT das Pedras? Eu sei que muita gente fala de abordagem, foi muito falado aqui no chá da abordagem como foi feita da Vélez, naquele CT das pedras. Mas eu, por exemplo, a minha situação, eu cheguei no jogo sem muita gente com quem contar. E aí eu fechei uma parceria muito grande na minha tribo, tanto com um lado quanto com o outro. Tanto é que no CT que a gente foi votar, até o último minuto eu não sabia com quem que eu ia votar. Eu tive que pesar muitas coisas. Então, nesse CT das pedras, eu era a pessoa menos interessada em flipar. Ah, porque eu não tinha muita gente com é quem contar fora da minha tribo. Aí, na primeira vez que ia ter o CT, que foi quando a Sara quitou, eu vendi essa imagem. Aí eu percebi que começaram a socar alvo no meu cu, porque eu era a pessoa que não iria flipar, que eu estava falando para todo mundo assim. Ah, eu sou a pessoa que menos fliparia da minha tribo, porque na minha posição... Eu gostaria de não ir para CT para dizer que... Para não revelar com quem eu estou e etc. E aí eu percebi que eu ganhei alvo para isso. Na segunda vez que a gente foi para o CT das Pedras, que realmente aconteceu com a Vélez, eu vi que eu estava pegando o alvo e vendi uma história diferente. Eu procurei o Ali, que saiu nas Pedras, e falei para ele assim, não, amigo, eu flipo sim. Como eu já tinha um histórico de ter flipado em Romênia as pessoas compraram, eu e Rafa fomos em todo mundo da outra tribo e falamos assim não, se vocês votarem no Hugo a gente flipa sim e joga junto com vocês pra quê? pra tirar o nosso da reta se realmente a gente quisesse flipar mas chegou na hora e como a gente percebeu que todos eles iam ficar unidos e que essa era a tendência do jogo, a gente preferiu não flipar sim e, enfim, aí... E, e eu acho também que você tá falando aí dessa sua fama de flipper. É, eu não sei se foi o quanto disso realmente era uma questão para você, mas me pareceu naquele momento também que você tava nessa pegada de reescrever essa história também, de mostrar que você também conseguia fazer um, um jogo diferente disso. Amigo, foi, foi muito difícil, porque... Até agora, tipo, os meninos agora, por exemplo, na o Edu, a Débora e o Griten, eles só confiaram em mim porque não tinha alternativa, porque eles estavam numa minoria comigo. Mas isso foi uma marca que eu carreguei o jogo inteiro, sabe? Ninguém quis se aliar a mim, ninguém quis fazer nenhum tipo de estratégia comigo. Eu sabia de todas as alianças que estavam acontecendo no jogo por terceiros. Eu tive uma aliança com o Rafa e com o Wesley na Peru, depois eu tive uma outra aliança de três, que eram os três Bottom na outra Arilo E depois criaram uma, uma fake aliança de quatro comigo, quando a Merge começou para me segurar. Então, tipo, eu não tive... Tive pouquíssimas pessoas que confiaram em mim a ponto de fazerem uma aliança comigo, sabe? E eu acho que foi por conta disso. Sim. engraçado, né? Uma pessoa que, bom, na sua, a sua trajetória aqui em Ucrânia, ela foi bem fiel, assim, né? Tipo, você teve esse momento delicado que logo depois da, de ir para as pedras, o que para você realmente parece que fazia muito sentido, uma vez que você estava literalmente no meio e, tipo assim, dividido mesmo, aí depois você acaba tendo que... Bom, vocês vão proceder sozinhos, você não tem como não trair ninguém. Né? Então, ou você ia atrair um lado, ou você ia atrair o outro lado. E depois disso, você se manteve com as pessoas que você estava. E mesmo assim, essa fama carregou você aí durante o jogo. Eu tive per... que me reafirmar toda rodada nova que começava, eu tive que me reafirmar para as pessoas. E é uma coisa extremamente cansativa e foi acho que foi o ponto mais frustrante do meu jogo foi as pessoas não confiarem em mim, sabe? Eu ter que me provar toda a rodada. Perguntinha. Em algum momento você se arrependeu de ter pendido para o lado de Rafa e Wesley? E você acha que as coisas teriam sido muito diferentes se você tivesse votado... Não, amigo, eu vou explicar agora. Você vai me perguntar do CT individual e aí eu vou explicar por que, que eu não me arrependo. Pode explicar. Então, quando a gente seguiu para o CT individual, eu pesei algumas coisas. A primeira delas é... O Rafa é uma pessoa que eu gosto muito. Eu gosto de graça. Sabe? E a gente se deu muito bem. É, nos, dois primeiros de, nos dois primeiros dias de jogo... Ele era uma pessoa que a gente se falou bastante. E aí, depois, quando chegou na tribo... Ele era uma pessoa que me dava um suporte emocional muito grande. Porque eu realmente não enxergava a luz no fim do túnel... Com o cast que se apresentou. E aí... Boa parte das pessoas com quem que estavam colocando alvo em mim, que não queriam trabalhar comigo, o Rafa era amigo delas. Então, eu me aproveitei dessa situação para que, que eu melhorasse essa, essa minha imagem, essas pessoas não colocassem alvo em mim mais. Né? Então, a primeira, primeira coisa era porque eu gostava muito do Rafa. A segunda coisa é porque eu percebi que o Rafa tinha uma rede de suporte muito maior com ele, para eu seguir com ele no jogo. E a terceira coisa que foi crucial, que eu só decidi mesmo no dia do CT, foi a questão visando a dizimação da tribo. Quando você tem cinco pessoas na tribo, você não pode descartar essa, essa, essa, essa ideia, de que você tem que focar na dizimação da sua tribo. E aí, como a gente ganhou a primeira prova, que não era bem uma prova de internet, aí perdemos as outras. E aí chegou no nosso CT, a un... nesse CT que... que a gente foi individual. A única prova que a gente poderia ganhar, que era a prova de fotos, a gente perdeu também? Eu falei, pronto, a gente vai para a dizimação da tribo. Então, eu tenho que tomar uma decisão pensando na dizimação da tribo. Hugo e Gurgel sempre me abordaram como uma dupla. Nunca diferente disso. Nunca nenhum dos dois veio separadamente e falou assim, Jairo, vamos ser um F2. O que não acontecia do outro lado. O Rafa me procurou, antes de procurar o Wesley, para a gente fechar um F2 e depois a gente procurou o Wesley. E depois eu percebi que eu conseguiria colocar o Rafa com Wesley contra o Rafa também. Então eu percebi que se fosse para dizimação, eu novamente seria um swing vote entre Wesley e Rafa. Por isso que eu preferi seguir esse caminho. Faz todo sentido. Todo sentido. Bom, é... Tá, eu vou deixar eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu vou deixar ela para depois, porque eu acho que o que separa os caminhos de vocês desse F3 aí da Peru é a Swap, né? É Até swap. a Swap, parecia que as coisas estavam caminhando para que vocês trabalhassem juntos. Sim. Tá, mas antes disso, ocorreram aí dois, dois momentos. né? Primeiro foi a, a extinção da Iarilo. Você achou que vocês fossem extintos, mas quem foi extinto foi a Iarilo. Quando a Iarilo é extinta e, e os meninos não optam em ir para vocês, é, foi uma surpresa para vocês como tribo ou vocês já esperavam que eles fossem escolher para as outras tribos? Eu... Tinha boas relações tanto com o Mosca, tanto com o Cris. Eu esperava que eles pudessem vir para cá, mas a justificativa que eles deram foi bem racional, assim, sabe? A Vélez, ela foi para um CT com pedras. Então, não ficou definido quem era um botão na Vélez. A Zória nunca tinha ido para CT. Não ficou definido quem era um botão na, na Zória. A nossa tribo ficou definido qual era a majoritária e quem estava no bottom. Então, eles deliberadamente quererem vir para a nossa tribo, acho que eles preferiram ir para as outras por causa disso. Poderiam ter alguma conexão a mais também, como a gente soube depois nos chás, mas acho que fez realmente mais sentido eles irem para as outras tribos. Sim. Beleza, e aí, bom, quando, quando vem a sua app... É... Você teve algum tipo de participação na sua ida para a tribo Yarilo? O Cris comentou alguma coisa com você? Como é que foi o seu sentimento, o seu envolvimento aí nessa história, nessa divisão da, da, da Swap? E o que você sentiu quando você caiu nessa tribo separada dos, dos antigos Peru? O Cris era uma pessoa que eu queria muito trabalhar junto. Eu tinha um social bom com ele. E aí, quando ele ativou a Swap, ele me procurou, o Rafa já tinha me contado antes, mas depois ele me procurou para dizer que tinha ativado a swap e que no dia seguinte iria escolher a tribo dele. Aí eu falei assim, Cris, eu gostaria de ir para a sua tribo. Aí, beleza, no dia seguinte, começou a sair o resultado da swap. Quando eu olhei aquela tribo, eu falei assim, amigo, você me escolheu para ser botão da tribo? <risos> Não entendi o que é está acontecendo aqui. Ai, ah. Não, amigo, eu te escolhi porque você pediu Para ficar na minha tribo Eu, Tá bom, amigo, se você está dizendo Por que aconteceu? Como eu era F2 do Rafa Eu fiquei muito próximo das pessoas que eram aliadas do Rafa Que todas caíram na Zória Travou, amigo Alô? Oi? Oi, travou? Até que parte você oh, pegou? Oi. Oi. Não, eu perguntei se bateu um desesperinho e aí deu uma pequena travada na sua resposta. Então, aí que eu tava explicando. Como eu era F2 do Rafa, eu automaticamente fiquei visto no jogo como ligado com as pessoas que eram aliadas ao Rafa, que era meio que aquele grupo que foi para a e aí eu era a única pessoa desse grupo que veio para cá, então eu fiquei completamente destacado A primeira coisa que as pessoas fizeram foi montar um grupo sem mim e dizer que eu iria flipar numa possível merge que eu precisava ser eliminado. Então eu cheguei na tribo da Swap já sabendo que eu era bottom, e eu quis fazer alguns, ao invés de eu ficar sentado esperando a minha eliminação, eu quis fazer alguns movimentos para que a minha eliminação não ocorresse, sem colocar alvo em ninguém. Nunca coloquei alvo em ninguém. A primeira movimentação que eu fiz foi fechar um grupo com as outras pessoas que não tinham, que eram, que tinham vindo como indivíduos das suas tribos, né? Não tinham vindo com mais ninguém, que era eu, o Gritem e o Edu Rodrigues, e me aproveitar da amizade do Edu Rodrigues com o Christian para tentar fechar um F5 com o Christian e com o Mosca. Foi a primeira, a primeira movimentação que eu tentei fazer. Não criamos um grupo, mas criei ali uma rede de suporte para garantir que eu não fosse o alvo. Aí, no dia seguinte, eu conversava bastante com o Mosca. No dia seguinte, eu fui conversar com o Mosca. E o Mosca, eu fui uma das primeiras pessoas a perceber essa relação do Yuri Mosca, o Ali, que era dos old school. O Mosca me manifestou uma. uma necessidade muito forte de trabalhar com o Ali daí eu não sabia que existia ainda esse grupo do, do Cris, do Leal, Mosca e o Ali, eu fui saber isso depois em chá, e aí eu fui pro Christian e falei assim, olha, o Mosca quer muito trabalhar com o Ali, eu acho importante a gente fazer um outro tipo de movimentação porque a minha, a minha intenção não era colocar alvo em ninguém, a minha intenção era garantir que eu não fosse o alvo eu não sendo o alvo, já estava bom e aí eu fiz uma outra movimentação que foi incluir o Ali Montoso, que era muito aliado do Ali, e excluir o Gritem. Aí ah, parece que nessa movimentação que eu fiz, o Edu Rodrigues foi espalhou para as pessoas que eu fiz essa movimentação. E aí eu caí no bórum novamente, sabe? Eu ia me afundando cada vez mais no Bota naquela tribo, sabe? aí depois ainda teve a movimentação do Yuri, que eu surtei com o Yuri que o Yuri veio falar pro Montoso que era interessante pro jogo dele me manter no jogo, né, porque o Montoso tinha muitas relações com, com, a, com a tribo Zória nisso o Montoso se aproveitou, que o Montoso era o outro possível botão da tribo o Montoso se aproveitou para jogar o meu nome na roda, falou para as pessoas assim, olha, o Yuri tá tentando salvar o Jairo e, nisso, o Montoso fez isso e, logo depois ele fazer isso, ele quita. Ou seja, nem a opção de votar no Montoso a gente tinha mais. Sim. Então, Aí... foi bem difícil a minha situação na Iarilo. Mas, assim, para sua sorte, a Iarilo era muito boa de prova, né? Então, tipo, você, você não passou perrengue. E não parecia, tipo assim... É, não parecia que existia uma intenção de, de eliminar algum bóron ali, é, tipo, com uma sabotagem, alguma coisa do tipo. Eu parecia que, tipo assim, não, tudo bem, a gente vai ter que ter um bóron aqui, mas não é, não precisamos. Tem um monte de bóron lá na outra tribo. Era a leitura que, que eu estava tendo da Yarilla ali naquele momento. Porque, assim, como nada... Ninguém, a gente não tinha ido para CT junto e nada tinha sido afirmado, quanto mais o tempo passava, com mais medo a gente ficava, porque a gente nunca tinha ido para CT. As relações entre as pessoas tinham aumentado. Então, ninguém sabia de fato quem que ia rodar. Tanto é que depois eu soube que no CT que a Marcela veio para a nossa tribo, o Ali estava querendo que eu saísse naquele CT e não a Marcela. Então, no primeiro momento, eu até tinha conversado com o Edu Rodrigues, eu falei assim, não, a gente vai sabotar a prova para te salvar. Num segundo momento, que eu fiquei ligado nisso, eu falei, cara, não, não dá pra perder. Acho que ninguém queria perder porque ninguém queria pagar para ver, entendeu, amigo? Sim. E como é que, nesse meio tempo, enquanto tá Porque, assim, é, as suas relações, como você falou, eram mais fortes lá na Azória. É, quando você chega na, na, na Yarilo, na sua app. Enquanto você está ali na Yarilo, como ficam as suas relações na Azória? Você já, você já sente que elas esfriam? você já sente que você já já está ficando para trás também naquele outro grupo eu fiz uma decisão consciente de me afastar das pessoas da Zoria porque eu sabia que isso estava me colocando no bottom da Iarilo então quanto mais o tempo passava mais eu me aproximava das pessoas da Iarilo mas tentava construir algo mais para mais para frente para merge e me afastar das pessoas da Zoria e eu até me aproveitei de a informações que eu sabia deles para passar para as pessoas da Yarilo para tentar construir uma confiança com as pessoas que eu estava na tribo para que eu não continuasse no boto. Então, foi uma, uma decisão consciente, assim, sabe? Então, nesse momento do seu jogo, que, nesse momento que o seu jogo começa a se desconectar mais do jogo Sim. do Wesley e do Rafa. Não, foi depois, foi principalmente por causa da eliminação do Rafa se o Rafa tivesse sido mantido no jogo, eu ainda tinha permanecido com laços fortes, sabe, com o outro lado. Mas depois da eliminação do Rafa, que para mim era esse elo, não fez mais sentido eu ficar no bottom para nutrir relações com pessoas que eu não queria trabalhar, entendeu? Sim. Porque uma coisa que, tipo, fica na minha cabeça, né, eu acho que agora você já deu uma esclarecida, mas talvez você queira comentar alguma coisa a mais tipo assim, quando vocês chegam a Marcela é eliminada, você continua sendo alvo, oh, ou seja, você estava sentindo a sua batata assar ali vocês chegam na Merge e você opta por ficar com a sua tribo né e não, é... e não flipar pra Zória onde você tinha relações teoricamente melhores é... no flip que nesse momento para quem não sabe dessa sua decisão aí Fazia sentido você ir para os seus antigos aliados. Então, mas acontece assim que a, a situação que eu entrei na Yarilo não foi a situação que eu cheguei na Merge, sabe? O Sim. jogo virou com o passar do tempo que eu fiquei na Yarilo. Eu me aproximei das pessoas e eram pessoas que eu assim gostava de trabalhar com elas, sabe? Eram pessoas que tinham um estilo de jogo mais calmo menos caótico, que a gente sempre via os CTs das horas, tinha muita, muitos conflitos entre as pessoas. E as pessoas da eram não, elas, uma, um pessoal com estilo de jogo mais tranquilo. E aí, isso somado à questão do flip, que já, já me colocavam um fama e etc., eu fiz essa decisão consciente de, de continuar a jogar com eles. De repente, no F8, no F9, mesmo que eu seja bottom dessa galera, eu já tenha conseguido reverter a minha situação e essas pessoas comecem a se mirar entre si, sabe? Sim. Só que aí, enfim, você foi surpreendido, você não flipou, mas fliparam, né? E aí você perde o. o Cris, naquele movimento lá do. bom, enfim, na traição do, do Ali, etc. Em algum momento, você cogita, tipo, tentar abandonar o barco desse grupo que tava. Tava, tipo, que agora a gente vê que esse barco começou a afundar, mas em algum momento você pensa em, em, em abandonar esse navio aí ou não? Não teve como por causa do meu voto, né, amigo? Do voto que eu fiz na eliminação do Cris. Aquilo ah, ali meio que aquele... se jor... Meio que selou que eu ia continuar em minoria até o final do jogo Esperando a minha eliminação, sabe? Para quem não se lembra desse voto Provavelmente vocês não devem ter terminado de ler ainda Vocês devem ter guardado ele aí no bloco de notas E devem estar tá lendo esse voto até <risos> hoje E devem estar tá lendo esse voto até hoje Porque era um voto que você fazia assim, ó Você rolava a página sete vezes Ou já ainda não tinha terminado de votar foi uma bíblia, né, amigo? Se vocês forem reler, releiam tudo, ouvindo eu... o Babylon da, da Lady Gaga, tá? That's gossip. Muito bem. É... Mas ali, é, tá boto, é, Como eu queria reafirmar as minhas relações na Yarilo, queria passar para as pessoas assim, não, eu realmente estou com vocês, e naquele CT rodou muito o meu nome, as pessoas da, da antiga Zória rodaram o meu nome como possível eliminado, eu achei que existiriam duas situações. Ou eu continuaria ou seguiria em maioria, se ninguém flipasse, ou eu seria o eliminado. Então, eu não tinha nada a perder. Se eu continuasse na maioria, aquele voto ia ser ótimo. Porque ia solidificar minhas... Como solidificou minhas relações com as pessoas que estavam da antiga Arilo. Se eu saísse, eu falei tudo que eu tinha para falar. Não precisava falar em chá, sabe? Depois do jogo, eu colocar algo em pessoas depois do jogo. Eu já tinha falado tudo o que eu queria falar. Nunca, pela minha cabeça, passou a hipótese de que eu continuaria, continuaria no jogo e continuaria em minoria. Bacana, e aí, <risos> amigo, foi muito bom isso, porque, tipo assim, você, tipo, botou a boca no mundo e se fudeu porque você continuou no jogo. E aí, quando você viu que, tipo, não era você o alvo e você e tinha dado merda? Eu falei, cara, tipo, fudeu, né? Fiquei assim, o que eu vou fazer agora, né? Queimei. Relação acho que com umas três, quatro pessoas do outro lado Não sei o que, que eu vou fazer Aí apareceu o, o Kleber e a Marcela Na história começaram a abordar as pessoas da, Eu não sei qual era Eu tenho duas hipóteses ou eles estavam insatisfeitos com, a que... insatisfeitos com a questão do Mosca. Realmente, Mosca queria jogar com todo mundo que estava no jogo. Então, você não sabia quem era a prioridade do Mosca. Ou eles estavam insatisfeitos com isso. Ou foi um move planejado com eles e Haddad. Para que os três, querendo ou não, tivessem o um maior poder ali dentro da aliança. Porque se vai Mosca para lá, fica Mosca, Yuri, o Wes... Entendeu? Se eles tiram Mosca, os três ficavam com poder maior. E depois foi até o que eu soube pelo Kleber, que realmente essa jogada eles planejaram junto com o Haddad, só que o Haddad não flipou junto com eles no voto do Mosca. E aí foi quando eles dois abordaram a gente que a gente sentiu assim: nossa, é uma esperança, são pessoas que eu não tretei ainda. Então, acho que, de repente, dá para jogar, quem eu sabe? Pra contar ali nos dedos de uma mão, né? As pessoas que você ainda não tinha tretado, né, amigo? Depois daquele voto... Você me conhece, você, você jogou comigo. Você sabe que depois que eu pego o ranço das pessoas, que eu treto com as pessoas, é muito difícil eu voltar a jogar com as pessoas. Sim. Não, acho que é, é normal. Acho que a maioria das pessoas é assim. Mas olha só, uma coisa curiosa tipo que em, em algum momento até eu me fiz essa pergunta. Eu falei, tá bom, as pessoas estão jogando alvo no Jairo o tempo inteiro, o Jairo fez aquele botão tipo, o nome do Jairo tá circulando o tempo inteiro, mas você nunca era o alvo de verdade. As pessoas foram te deixando no jogo. Por que, que você acha que a sua saída foi tão adiada assim, sendo que você estava tão visado há tanto tempo? No, quando a Marcela e o Kleber fliparam, eu imaginei que eles não tinham flipado sozinho antes do Kleber me contar. Então, eu fiz um movimento, procurando a Marcela e mais uma pessoa que estava do outro lado para tentarmos fazer alguma coisa juntos. E foram, acho que foi essas duas bases que enrolaram tanto a minha saída no jogo. Porque tinha umas pessoas do outro lado que estavam assim sedentas que eu rodasse, sabe? Mas eu fiz uma, uma aliança off aí que, mesmo a Marcela e o Kleber tendo flipado para lá depois no outro voto, eles fliparam não dando o meu nome e ainda conseguiram segurar o meu nome por mais uma rodada, que foi a rodada do Leal. Sim. Bom... É, quando você fica nessa minoria, é, que eu chamei alguns chás atrás aí de autoproclamada minoria, é, que depois acabou sendo a minoria de verdade, é, eram pessoas muito improváveis, né? não eram pessoas que, que, que a gente via jogando juntas, ou enfim, eu acho que foi uma coisa de ficaram na minoria juntas e se juntaram por causa é disso. É assim... Foi a forma como a Iarilo foi configurada As pessoas chegaram na Iarilo Porque elas tinham conexões com o Cris Não porque elas tinham conexões entre si Como foi o caso da Zória Sim. Então, depois que o Cris sai Fica parecendo assim que são várias pontas avulsas, sabe? Aí, só que a questão de estarmos em minoria Meio que solidificou uma confiança que nós tínhamos um no outro, sabe? E a aí gest... vem a vem a Débora também que que ficou em minoria na Zória, né? Nesse Sim. grupo. A Débora ela estava insatisfeita com a, com a com ter sido votada na Zória, e ela tinha algumas conexões que também fizeram ela vir para a gente. Então no quando começou a morte a gente meio que contava 7 a 6 para a gente, com a Débora, com a gente. A, Zé, a Débora era praticamente Arilo já. Sim, só que foi 7 a 6 para o outro lado. Agora, me conta como foi essa experiência de, tipo, de ter que se aliar com um grupo de pessoas, porque você não tem alternativa, porque vocês ficaram em minoria e vocês não têm o que fazer a não ser confiar uns nos outros. Porque, tipo assim. Depois de um tempo, deu para ver que vocês estavam se divertindo com a situação, estavam fazendo votos, cada um vota em um, aí vocês, tipo, vocês no, na, no CT de ontem votam, você e a Débora trocam voto, e é um voto muito cheio de afeto e tudo mais. Enfim, como é que foi a construção dessa relação de vocês ali, na, quando vocês se viram na minoria, num grupo estranho, assim, tipo, do, nesse primeiro momento? O Gritem! Eu já tinha uma parceria grande com o Gritem desde o começo do jogo. E quando a gente ficou os dois meio que no, de bottom na Iarilo, a gente nutriu muito a nossa relação. Então, o Gritem era uma pessoa que eu realmente contava em jogar, chegando na Mord, contava com ele para ir 4 bem mais adiante. O Leal era uma pessoa, como ele falou no chá, ele não nutriu muitas relações do outro lado. Então, eu sabia que ele era uma pessoa que não, não iria flipar. Principalmente porque ele queimou, o Ali queimou muito a relação deles dois. Se tinha alguma ponte para ele flipar, seria o Ali. Então, pensei assim, ó, o Gritem eu posso confiar, o Leal eu posso confiar. E a Débora, gente, ela falava muito mal. Desde que ela veio para cá, que ela falava muito mal das pessoas do outro lado. E aí, meio que a gente se uniu nisso, sabe? É... As me... Tem um até um icard que falava As melhores amizades são construídas Pelo ódio mutual que... ódio... Pelo ódio que... que duas pessoas nutrem de uma terceira pessoa Então foi meio que isso que aconteceu E foi divertido, amigo, a experiência? Nossa, amigo, foi muito divertido A gente estava numa minoria Que a gente sabia que não iria sair daquela minoria em um bom tempo, então a gente, as pessoas vinham procurar a gente, a gente mandava pastar, a gente mandava tomar no cu, ah, você tá me enchendo o saco, sai daqui do meu PVT. As pessoas da maioria vinham procurar a gente, e a gente, se a gente fazia isso, aí ia no nosso chat, olha, falei isso, isso, isso, aí todo mundo dava uma risada. Foi divertido estar na minoria, amigo. É, eu acho que dá para se divertir na minoria também. Acho que você tem que aproveitar o que você tem, né, já que tá na merda mesmo, né? Bom, mas você falou aí que você tinha suas conexões que adiaram a sua saída. Ok, tudo bem. E realmente aconteceu. Porém, não aconteceu até a saída. Você não ficou por último. A Débora ficou mais que você. Você saiu e Débora fica. Por quê? Aí são coisas que eu não posso revelar ainda, amigo. Mas tá, não. Não é tipo... Não falando sobre as relações da Débora, mas por que a, você acha que as suas relações não foram fortes o suficiente para te poupar mais do que ela? É assim, as pessoas que eu nutri relação são as pessoas que eu não tinha nenhuma animosidade. Tinha muita gente do outro lado que eu realmente não estava disposto, assim, sabe? De, de começar nenhum diálogo, sabe? Eu uhum. sabia que não ia rolar, não queria. E exatamente essas pessoas... Estavam numa maioria, sabe? Chegou num ponto que as pessoas com quem eu estava relacionado provavelmente não conseguiram mais, sabe? Puxar o voto na Débora, por exemplo. E Aí. também tem o fato de que... A Débora, ela tem um jogo muito menos... Ela peita muito menos, sabe? Eu tenho um jogo muito mais agressivo. Sim. E isso agora, que você se sobra... Se você vai deixar só um da minoria sobrar é porque você quer fazer alguma coisa com aquele um, porque a maioria não vai durar para sempre, né? E aí se você vai fazer alguma coisa com aquele um, você pretende levar aquele um um pouco mais à frente no jogo. E aí é lógico que você vai querer uma pessoa que se destacou menos no jogo do que uma pessoa que se destacou mais. Faz todo Sim. sentido. Mais. É, bom, não sei, amigo Não sei, essa é uma pergunta que eu queria te fazer também Mas vai ficar para daqui a pouco Porque agora eu queria comentar sobre um comentário Que você fez no, no grupo é, Sobre a repescagem Que vocês estavam achando que a repescagem Ia ser de um jeito e aí quando vocês viram as regras oficiais Da repescagem Foi mais um tombo que vocês tomaram O que o que, que foi? Qual era, o que que você tava, qual era a expectativa e qual foi a realidade Sobre a repescagem? A gente imaginava que é, a pessoa fosse voltada à repescagem antes desse CT que me eliminou. Que ia é ter uma prova da repescagem antes, a pessoa voltaria e já votaria naquele CT com a gente imune, mas votaria. Acho que todo mundo do cast imaginava dessa forma. Então não só a gente já teria um nome que teria voltado da repescagem. E essa pessoa vot votaria com a gente. Se essa pessoa vota com a gente, nós somos já três, né? Era mais, melhor do que dois para tentar fazer para tentar números para fazer alguma coisa. E aí o que uhum. levou as pessoas a não se voltarem uma contra a outra na maioria é também exatamente não saber quem seria essa pessoa que voltaria da repescagem. Se a pessoa que volta da repescagem é uma pessoa que tem uma boa relação com alguém da maioria, a outra pessoa da maioria já ia se tocar. Putz, aquela pessoa ficou forte. Então, a gente esperava um movimento assim. Se a pessoa voltasse antes do CT, que aconteceu. Mas quando a gente soube que não aconteceria, que seria só para o CT de domingo, a gente falou, a gente está na merda, é um de nós dois hoje. Aí vocês combinaram de votar um no outro e deixar a maioria decidir, porque era o que, era o que tinha para o momento. É, tipo, a gente meio que sabia que já seria eu, mas assim, como eu fiz um jogo muito limpo, muito de parceria com todos os meus aliados, com as pessoas que eu escolhi para trabalhar comigo, eu queria deixar essa marca aqui em Ucrânia, sabe? Então eu abordei a Débora e falei assim, olha... Pode acontecer do outro lado abordar um no outro para votar um no outro. Falar assim: olha, vai estar tá dividido hoje, Débora. Então você vota no Jairo para poder se safar da votação. A gente sabia que poderia acontecer isso. Então eu abordei a Débora e falei uhum. assim: Débora, acho que a forma mais justa da gente enfrentar esse CT de hoje, apesar da gente não querer votar um no outro, é votar um no outro e deixar eles decidirem. E foi uma decisão que a gente tomou. Sim. Bom, triste, né? Acabar desse jeito, uma aliança, né? Mas, enfim, é, eu acho que é uma, é, faz algum sentido. Vocês, pelo menos, tiram um pouquinho de, de poder de manipulação aí que poderia vir da, da maioria tentando usar vocês mais uma vez para alguma coisa. Se faz algum sentido isso. Porque eu acho que vocês, nos últimos CT, vocês já estavam tipo assim. aí ah, tá bom, a gente não, não pode tirar a pessoa, então o que, que a gente pode fazer? Vamos lá tirar a medalhinha da pessoa de ir para final sem, sem ganhar voto. É isso que eu falei, Vamos... teve uma hora na minoria que a gente tava atacando, foda-se, sabe? A gente esculachava mesmo, as pessoas vinham falar com a gente, a gente dedava a cara de pessoas e falava assim: Eu sei que você não vai votar comigo mesmo, então foda-se você. A gente já tava meio que nesse espírito, sabe? Sim. amigo e o que que você achou das pessoas eu acho uma coisa que eu achei muito impressionante assim foi as pessoas que foram tiradas da repescagem foi o lindo e aí dois júris a pessoa de tipo, dois vai lá e tira dois júris do da repescagem eu não esperava que isso fosse acontecer o que que você achou dos nomes aí você acha que eles sinalizam alguma coisa bom na do... minha percepção o mosca saiu com ídolo e com rouba voto o Lindo saiu com o Ídolo, então por isso escolheram o Mosca e o Lindo para não voltarem para o jogo, porque o que foi entendido é que essas pessoas voltariam com os seus poderes que saíram do jogo. E o Christian, que esses meninos têm uma obsessão com o Christian que eu não entendi até hoje. E entendi. também, não sei se é por, por ele ser essa figura que consegue reunir pessoas, o Christian, o Christian é uma pessoa muito agradável, muito acolhedora, então, as pessoas mesmo que se esmaram com isso, acho que foi por isso. Hum, muito bem. E agora, amigo, você acha que, tipo assim, o caminho de agora até a final? Porque agora eu acho que é o momento em que todo mundo começa a pensar na final, como eu falei com, com o Edu no, no chá dele. Você acha que de agora até a final, é, as coisas continuam mais previsíveis? A gente vai ter reviravoltas ainda? Ou vai depender muito de quem volta para o jogo agora na repescagem? É, tem uma, uma coisa aqui que eu tenho que falar. É, um dos motivos que a maioria ficou mu muito confortável, essa maioria, principalmente depois que Yuri surtou e foi eliminado, surtou assim. Numa forma de gameplay, né? Porque o que ele fez, ele estava extremamente correto. É, e eles tiraram Yuri. A maioria que ficou de seis ficou muito confortável porque o que acontece no jogo tem uma twist que você pode ativar uma final de quatro pessoas e duas das pessoas que estão na maioria não querem para final já falaram no PVT uma por motivos óbvios e a outra me falou que está trabalhando muito que a final seria muito desgastante para ela então se você tem uma maioria de seis com duas pessoas que não querem para final e uma twist que você pode ativar uma final com quatro pessoas é muito confortável para você. Só que dentro dessas quatro pessoas que sobram, tem duas pessoas que são muito superiores assim. Uma muito superior estrategicamente e a outra muito superior socialmente. Aí resta saber se agora vai ter alguma reviravolta para tirar essas duas pessoas, sabe? Eu acredito que não é jogo perdido para a Débora. Eu acho que sim, a gente pode ver a Débora na final. A gente pode ver a pessoa da repescagem na final, sim. Vamos acompanhar para ver como é que vai desenrolar o jogo. Se realmente essas quatro pessoas que estão sólidas na maioria vão chegar juntas na final. Ou se duas delas vão ser substituídas por Débora e a pessoa que vai vir da repescagem. Eu estou bem ansioso para saber o que, que acontece. Eu adoro histórias, principalmente quando elas não são tão previsíveis. Não é que eu estou torcendo contra ninguém, mas quando a gente já sabe o que vai acontecer, a gente fica um pouco menos ansioso para esperar o que vai acontecer. né? É... Amigo, vamos lá. É... Falando, então, sobre o seu retorno. É... Queria que você falasse duas coisas. Primeiro, assim, se você estava contando com o convite, como é que foi a história de ser convidado. E qual era a sua, a sua proposta pessoal? O que você veio buscar aqui em Ucrânia, quando você aceita o convite? Eu estava esperando ser convidado, eu estava contando com isso. <risos> Se não fosse convidado, eu ia surtar novamente, igual eu fiz em Bali. <risos> é... ah, o Kevin tinha comentado comigo a primeira vez, enquanto Bali ainda estava rolando. O Kevin comentou comigo que eu não estava naquele cast, mas que existiria uma edição especial nesse ano dos 10 anos de VD. E aí depois alguém comentou alguma coisa comigo no ano novo que eu também não lembro. Aí eu estava bem afastada, não estava jogando nada nessa pandemia, porque eu, eu achei Jamaica também bem desgastante para mim. Então, eu fiquei um tempo sem jogar nada. Aí, eu falei assim, ah, quero jogar alguma coisa. E aí, me inscrevi para o The Tower, esse que teve agora. Aí, a moderação do The Tower veio no meu PVT falar assim, olha, você não foi escolhido porque provavelmente você está no cast do, do Second Chance, do VD. E aí depois eu descobri que o Kevin também era o um novo integrante da moderação do The Tower, né? Então, de repente, por isso. Sim. É, mas tá, e aí quando, você, quando chega o convite, como é, que, como é que você aceitou de cara, você pensou? Ah, gente, só uma coisa. Para quem não acompanha, né? para quem não acompanhou as outras franquias, quando ele fala de Jamaica, ele tá falando do TW Jamaica. Foi a... Teve o All Stars agora, foi a edição anterior ao, ao, ao All Stars, que a gente jogou junto, inclusive. E o alve foi sprint, ah, péssimo Péssimo, irrelevante essa informação para esse momento. É, mas enfim, foi lá na edição do TW. Mas aí, beleza. Você falou que estava esperando e aí o convite chega. Como que, como que você recebeu o convite? O Yuri veio me fazer o convite e aceitei na hora. Eu falei, não, topa, amigo. Só vou comentar com o Sérvulo com que para ele não avaliar não minha, minha inscrição no The Tower porque eu vou estar aqui no VD. Daí, quando eu fui falar com o Sérvulo, o Sérvulo confirmou para mim, né? A gente já não ia te selecionar mesmo por causa disso. Mas aceitei Sim. na hora. E se não, não tivesse aceitado, né? as pessoas iam ficar muito putas comigo porque... O escândalo que eu fiz de não ter sido, convida... não ter sido convidado para baile né? Não foi pouco, né? baile gente, também foi a edição All Stars do ciclo do Jairo, que foi de Romênia. Foi logo depois de Romênia, teve All Stars e o Jairo tava esperando aí um convidinho que não veio. Mas, enfim, amigo. E aí você tinha isso, porque, tipo assim, muitas pessoas aqui na, em Ucrânia, por ser second chances, tinham alguma coisa que elas queriam, assim, tipo... Aí, olha, a minha segunda chance, dessa vez eu quero isso. Você tinha essa coisa ou não? Tipo, ah, vou entrar, não, vamos ver aí. Não, não tinha né? porque eu joguei o TW logo depois. Então, eu fui pro TW pra uma proposta de tentar tu fazer um jogo que eu não fiz no VD. E aí, essa proposta de você entrar no jogo querendo se provar, eu achei extremamente desgastante. Aí eu vim para o VD com uma, uma mentalidade diferente. Falei assim, eu quero me divertir, eu quero fazer amizades. Não esperava enfrentar o, o cast que foi me colocado, né? Que foi desgastante da mesma forma. Mesmo eu não... Eu acho que eu não joguei nenhum, nem um terço do que eu joguei em Romênia. Meu jogo não foi nem um terço do que eu joguei em Romênia. E mesmo assim... Foi desgastante, eu achei. Sim. Bom, muito bem, amigo. É, vamos para o último quadro agora. Ela faz o chazinho dela. Sobrou para o Jairo o nosso querido Soprando Velhinhas da Pre-Merge, que a gente não via aí rolando desde a eliminação do Cris. E você vai revelar seus arrobas? Vou revelar minhas arrobas. Então, muito bem, vou te falar os arrobas. Você assopra a velhinha e diz o que, que você deseja para os arrobas. Primeiro arroba. Esse é o que deseja, né? É, tá. Você só ali e faz um desejo para a pessoa. Bom, primeira arroba do Jairo é a Débora. Maravilhosa. Aí ah, eu desejo para Débora tudo de melhor, assim, sabe? A Débora é uma uma pessoa incrível, extremamente divertida, dócil, maravilhosa de se conversar. E assim, apesar do do jogo dela não tá muito no nível assim, de outras pessoas, eu espero que as pessoas se aproveitem disso, que o jogo dela não está muito bom e levem ela um, um pouco mais à frente no jogo, sabe? Eu desejo que ela consiga aí travar essa batalha de domingo, que acho que se ela conseguir vencer essa batalha de domingo, ela tem uma chance aí, sabe? Muito bem. Segundo Arroba, o Ali. O Ali, o que eu desejo para o Ali é que, que ele assuma as coisas que ele faz. A percepção que as pessoas têm do jogo dele é que ele é uma pessoa extremamente hipócrita, extremamente covarde no jogo dele. Então, porque, por exemplo, a Marcela fez as jogadas dela, a Marcela bateu no peito, eu fiz essa jogada, era interessante para o meu jogo e é isso. É o tipo de coisa que o Ali não faz. Ele fala mal de uma pessoa por trás para um, aí vai na frente e ele fala não, isso que maravilhoso o seu comentário e tal. Então, a gente quer que ele tome uma postura, sabe? Eu acho que, que é isso que, que eu desejo para o Ali, que ele tome uma postura no, do jogo dele. E o seu terceiro arroba é o Kleber. É... esse esse material foi bloqueado por causa de mensagens essa essa parte foi bloqueada do chá por causa de mensagens ofensivas censurando é isso essa parte foi censurada mas Resumindo, eu desejo que o Kleber se exploda. Entendi. Tá tá resumido, então. Bom, é isso. Velhinhas sopradas, então, Débora, Wally Kleber. Amigo, agora é aquele momento doce do final que você deixa uma mensagenzinha para os seus fãs, fala alguma coisa que você acha que ficou por dizer, faz as suas considerações finais aí. Eu gostaria muito de agradecer a moderação por ter me considerado para voltar nesse cast do do Second Chance, e agradecer todo o trabalho que eles fizeram, que tem sido muito exaustivo para eles essa temporada, com o um número de pessoas extremamente reduzido. Então, eles tinham a ideia e colocaram em prática. Então, muito obrigado pela dedicação da moderação. Obrigado pelas pessoas que eu conheci nesse jogo e que eu amei conhecer e estar junto muitas pessoas que eu vou levar para a vida desse jogo, como foi a minha proposta, e eu acho que eu consegui isso, sabe? Fazer novas amizades. E as pessoas que torceram por mim, com certeza. Um obrigado especial para o meu amigo Otávio, que estava ali todo dia comigo, Jário, como está o jogo, o que, é que está acontecendo, e mandando muitas boas vibrações em todos esses momentos que eu estive fudido nesse jogo. E não posso esquecer, de mandar um beijo especial para as viuvinhas do Cris e para o Cris, né? <risos> tá certo. Beijos mandados, recado dado, essa luz amarela na minha cara agora, de última hora. Amigo, embora você não tenha vindo para cá com uma proposta né, de, de se superar ou de escrever uma história diferente, é, eu acho que você faz uma história, assim muito diferente do que a gente já viu o Jairo fazer em outros jogos. Acho que você constrói uma história completamente nova, é, é mais um capítulo para a sua trajetória como jogador, é mais uma experiência, é mais uma posição que você ainda não tinha conhecido, né? que é jogar em minoria na maior parte do jogo, jogar sem aliados, é, sem números. né? Então, acho que o jogo também ele trouxe uma, uma, nova, uma nova possibilidade para você disso. E acho que Fica aí a, a lembrança para as pessoas de que cada jogo é um jogo. De cada jogo, as pessoas vão jogar de uma forma diferente. Acho que é isso que as pessoas têm que, têm que levar isso em mente, sabe? Sim. É, com certeza. Eu acho que é isso. Eu acho que os melhores jogadores são aqueles que se reinventam de acordo com o que o jogo traz para eles, com o que o jogo bota na mesa. Porque Survivor, no fim das contas, é sobre se adaptar ao que o jogo te oferece. Nem sempre você vai conseguir dominar o jogo todo, nem sempre você vai, vai ter um aliado que você confia. Às vezes, flipar é um caminho que vai ser melhor para seu jogo, às vezes você vai ter uma aliança que você vai querer se manter fiel, e é isso. Survivor o, o, o legal de Survivor, o mais legal de Survivor, é que ele não é um jogo previsível. As cartas que ele vai botar na mesa vão ser muito diferentes de uma experiência para outra. Então, amigo, acho que é válido, a sua trajetória foi muito legal, você não passa despercebido em jogo nenhum que você joga, aqui não foi diferente. É, sempre traz a sua personalidade, o seu carisma, a sua, o, seu, o seu close para as temporadas e com certeza ficou marcado aqui também para vocês que assistiram a gente aqui, nosso segundo chazinho, para você que assistiu o primeiro chá que o Jair está assistindo aqui, comente aqui embaixo, que você assistiu os dois, que eu adoro a audiência fiel. É... E para vocês que estão agora nessa reta final, agora cada vez mais, a gente chega naquele momento que é quase o horário de verão de Ucrânia, né? que a gente sai da F8 e volta para F8, que vai vir aí um, um repescado aí no, na, no sábado. É... Mas, Agora, sim, a, o jogo está caminhando para a sua narrativa final. Vamos ver o que, que esse povo apronta. Se eles, quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem está com quem no fim das contas. Estou ansioso e tenho certeza que vocês também estão. É isso, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo show.